Olá senhoras e senhores, Patrick Lopes aqui Venho através desse vídeo lhe mostrar um excelente imóvel Em uma das localizações mais procuradas do litoral gaúcho Que é Capão da Canoa E uma das localizações mais procuradas de Capão da Canoa Que é a Avenida Araribóia Essa avenida é bastante conhecida porque é o fim dela ali Entre ela e o mar temos a Praça Luiz Bassani. Uma praça que é muito bem quista por todo mundo aqui em Capão da Canoa. Muito bem frequentada por famílias. Então realmente é uma avenida, uma localização ali que o pessoal procura bastante. Essa mesma avenida fica junto ao centro. E também uh, junto a Paraguaçu ali temos o um supermercado nacional. Alguns até falam assim, a ah, Avenida do Nacional. Enfim. Temos aqui um imóvel de dois dormitórios, bem iluminado, bem claro. É um imóvel de fundo tá pessoal? Não é um imóvel de frente. Uh, mas ele é bem iluminado, bem claro, certo? Uh, aqui temos a lavanderia, cozinha, sala de estar, jantar. Vimos ali uma sacadinha com churrasqueira. Dois dormitórios sem suíte. Entre os dormitórios temos um banheiro social. Um dos grandes pontos desse imóvel é o valor e a condição de pagamento. A gente consegue um valor de 390 mil, mas com uma condição de pagamento de até 60 vezes direto com o consultor. E isso dá é receber seu imóvel e seu automóvel como parte de pagamento. Então se procura um imóvel com um preço não muito elevado e com uma flexibilidade de pagamento, entre em contato que a gente faz negócio. A gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus. Se possível, deixe seu like, se gostou do vídeo se inscreva no canal. Até mais!